Aqui eu acho que é uma grande virada dentro do jogo, que é montar time. A gente fala muito isso com os alunos, fala muito isso em mentoria, que ninguém chega lá sozinho. Mas que sim, a gente tem muitos momentos onde a gente precisa estar sozinho. A gente precisa potencializar o nosso lucro ali, ou a geração de, de mais de contribuição, para poder ganhar depois, lá na frente, um time. E aí cada negócio varia, né? Tem negócio que com... 50 mil de venda por mês, já consegue, pela margem, contratar. Tem negócios que com 60, tem negócio com 100, tem negócio com 120, tem negócio com 350, que a gente já viu que o cara tinha um time extremamente enxuto, e isso também trazia alguns problemas. Então, aqui a gente não está falando de, de aumentar custo fixo, aqui a gente está falando de realmente começar a montar time. E aí sim, eu tenho volume de venda, certo? Atingi 4 mil de venda todo santo dia, eu atinjo volume de venda... Eu consigo começar a montar time. Você como gestor vai começar a ter tempo para olhar para algumas coisas que são muito importantes dentro do seu negócio. Tem pessoas que olham e falam, não, não vou contratar alguém de reais aqui porque eu quero ganhar 1.300 a mais. Só que a pessoa começa a não ter tempo para fazer um monte de coisa. Então, um ponto que a gente fala muito com, com os alunos é o que você está deixando de fazer por não ter um time? Então, duas perguntas já para você se responder no seu negócio. E a gente tem ido muito nessa linha, tá? tanto em mentoria quanto em alta performance. É a linha D, o que eu enxergo do meu negócio e não o que o Alê fala do meu negócio, entendeu? Porque vão ter momentos que o Alê não vai opinar sobre o teu negócio, você vai ter que tomar uma decisão, e é uma decisão extremamente importante. O que, que vocês enxergam montando o time? E aqui a gente não tá falando comprar casa, nem carro, nem nada disso, tá? Isso pode ser o seu objetivo final. Aqui a gente está falando de realmente investir no teu negócio.